Esse modelo, ele é um modelo completamente diferente do que era o modelo anterior das concessões. e Nós acreditamos que ele é um modelo muito mais voltado para uma disputa de mercado, o que é muito salutar para esses projetos que nós vamos colocar aí para acontecer. O que nós estamos fazendo nesse momento é um redesenho disso, de forma que é, nós temos os provedores de fund, que seria o Fundo de Garantia, é, o FIFGTS e o BNDES, a partir do momento de, de, desses provedores. É, no início zero, nós emitimos debêntures para esses projetos e os bancos privados vão garantir essas debêntures na medida que o projeto vá, a construção vá acontecendo no decorrer do tempo. Significa o seguinte, na fase mais crítica desse projeto, que é a fase da construção, que você ainda não tem recebível gerado, os bancos privados e bancos públicos, por meio de um sindicato de bancos, passam a fazer a fiança dessa operação. Uma vez concluído o projeto e começa a geração de recebíveis, o, o projeto passa por si só pagar essas, essas debêntures que foram emitidas no início do processo. Então, para nós isso é absolutamente importante, isso vai para o mercado dentro de um processo de competição e isso vai fazer com que também nós tenhamos é, uma possibilidade de uma participação de empresas, não só do Brasil, mas empresas do, de todo o mundo interessadas investir no nosso país, considerando que a nossa carta de projetos atualmente talvez seja uma das cartas, das melhores cartas de projetos de infraestrutura do mundo atualmente, o que vai atrair muito o capital, obviamente o capital nacional, mas muito mais o capital estrangeiro.